Se liga que nesse vídeo eu vou falar pra você sobre 5 erros que eu considero que eu cometi desde que eu comecei a participar aí né, e praticar as apostas esportivas no bet 365. Bom, antes de mais nada, eu já quero pedir para você deixar o seu like aqui no canal, já se inscreve aqui se você já gostou do assunto. É, se você gostou do, do título do vídeo e tudo mais, já deixa o seu like, já se inscreve pro YouTube entregar para mais pessoas aí, que dá trabalho entregar esse conteúdo. E não custa nada deixar o like, né mano? Clica no like aqui e se inscreve aí no canal, vamos embora Bom, desde o ano passado eu comecei a entrar aí no mercado de apostas esportivas. Como um hobby, eu não me considero ainda um profissional, tipo assim, né? Ah, eu não vivo disso, mas é uma parada que eu gosto pra caramba e tenho estudado cada vez mais e tenho tido bons resultados, né? Tem vídeo aqui no meu canal que eu mostro alguns resultados meus, eu vou deixar o link desse, desse vídeo aqui na descrição do vídeo, se você quiser ver depois. Bom, e de lá pra cá eu tenho aprendido algumas coisas bem interessantes, né? Eu vi alguns erros que eu cometi, inclusive eu vejo que várias pessoas cometem esses erros também, então talvez você seja uma das pessoas que seja cometendo um destes erros, vai se identificar com esse vídeo agora e talvez isso possa te ajudar a mudar essa situação de uma vez por todas, beleza? Bom, vamos lá, a primeira coisa que eu anotei aqui no meu caderninho foi... Ajustar as expectativas, tá? Muitas vezes quando a gente começa nesse mercado, a gente vê vídeos de pessoas no YouTube, vê fotos dos outros no Instagram, fazendo uma grana alta com essa parada, né? Você vê a gente apostando 20 reais uma aposta lá e voltando 200 conto, 300 conto. Então a gente coloca as expectativas lá no alto, a gente pensa o quê? Pô, isso é fácil demais, é só eu adivinhar umas apostas ali e pronto que eu vou ganhar dinheiro. Essa visão que a gente tem no início. E aí o que que acontece? A gente vai lá, taca dinheiro na parada, é, faz de qualquer jeito, faz tudo errado, faz tudo na empolgação, no desespero e quebra a banca. Aí depois você vai lá, investe mais um pouco de dinheiro e quebra a banca. E depois você tá desanimado, tá frustrado. Eu falo porque comigo no meu começo foi assim, eu perdi as contas de quantas vezes, eu perdi, eu quebrei a banca, né, desde que comecei aí... A, a, né, a, a operar neste mercado, vamos dizer assim. Então, tem que ter um controle no começo, que só a gente quebra muita banca. Depois que eu fui ajustando as expectativas, entendi que tem que ter sim um conhecimento, tem sim que estudar, tem sim que entender melhor como funciona tudo, que aí você começa a ter um resultado positivo, tá? Então, este foi o primeiro erro que eu cometi. O segundo erro que eu cometi foi não ter metas de ganhos e nem meta de perca, tá, no dia. Por que, que eu tô falando isso? Porque muitas vezes você tá num dia bom, você começa ali a seguir alguns sinais, você faz sinais por conta própria e tudo mais, e você começa a ter vários é, resultados positivos seguidos no dia. Mas se você não tiver uma meta de ganho, vou te dar um exemplo, tá? Ah não, se eu ganhar 100 reais no dia, eu vou manter e vou parar, pronto, ok? É, ou então de perda também, tipo assim, olha, não, se eu perder 50 reais no um dia, eu não aposto mais. Como você não coloca, na maioria das vezes a gente não coloca esse tipo de meta, o que que acontece? Às vezes o seu dia tá indo bem, você tá lá, tá, tá acertando várias, tá, tá ganhando, tá dando vários greens, aquela coisa toda. E aí chega um ponto que você continua indo porque tá indo bem, mas aí você vai lá e perde uma. Aí você vai lá e perde outra. Aí você começa a ver uma sequência de red de, de e aí na hora que você vai ver no final do dia ficou no zero a zero ou até no prejuízo, dependendo. Tá? Então tem que ter uma meta, tá? Tipo, tanto de ganhos e tanto de perda. Por exemplo, assim, ó, a minha meta hoje, é, durante essa semana, é fazer 150 reais de lucro por dia. Pronto, fez isso durante a semana? Beleza, bateu 150 reais às 10 horas da manhã, pronto, bateu a meta do dia, mano. Para, chega, senão vai chegar um ponto que você vai acabar perdendo. Então, esse foi o segundo erro que eu cometi, porque teve vários dias que eu estava indo super bem, fiz um lucro muito da hora, e chegava no final do dia, estava no 0x0, zero zero, porque eu não tinha essa meta e acabava perdendo tudo. Bom, terceiro, esse daí me matou várias vezes, foi ser clubista. Como assim ser clubista, tá? Bom, eu hoje torço atualmente para o melhor time do Brasil, com toda a certeza. Bom, é o time mais forte do Brasil e um dos times mais vencedores de todos. Não está na sua melhor fase neste momento por causa do São Paulo, mas é o Atlético Mineiro, né, mano? Todos nós acompanhamos, é o time mais foda que tem no Brasil hoje. Mas o São Paulo está fodendo a parada toda. Mas enfim, não é o caso, né? A questão é que eu sou muito clubista, eu sempre fui muito clubista nesse sentido. Eu digo no sentido de, ah, o Atlético vai jogar com o Grêmio lá no Rio Grande do Sul. E aí eu faço todas as apostas, eu fazia, né? Todas as apostas voltadas no Atlético, entende? Tipo, eu era clubista e tem muita gente que é assim, mano. Tem muita gente que é assim. Então o que, que eu faço a partir de hoje? O que, que eu faço a partir de agora, né? Em jogos, o Atlético geralmente eu não aposto. Não aposto, porque senão a gente sempre vai levar pro, pro lado do nosso time, né? Se você não for frio o suficiente, você acaba sempre levando pro lado do seu time. Você olha, às vezes seu time não tá bem no campeonato, vai jogar com um time que tá melhor e vai jogar fora de casa, e você aposta que seu time vai ganhar, que o jogador, o, o centroavante que não faz um gol, às nove partidas vai fazer gol, que o goleiro que tomou 18 gols nos últimos cinco jogos vai ser o melhor jogador da partida. Sabe? Então assim, a gente acaba levando um pouco, um pouco pro clubismo. Então se você não tiver essa frieza, eu recomendo você não apostar em jogos do seu time porque você corre um sério risco de quebrar sua banca, assim como eu fiz. Bom, o quarto erro que eu cometi, mano, muitas vezes foi não sacar o dinheiro que eu ganhava. Então eu vou te dar um exemplo, tá? Ah, eu tinha mil reais na minha banca, ok? Então ali o valor para me operar ali, vamos colocar assim, né? O capital para me operar é de mil reais. Então esses mil reais eu fiz eles virar 3 mil, ao invés de eu sacar dois mil e continuar operando ali com os mil que eu tinha iniciais, não, eu não sacava, continuava operando com aquilo, continuava operando e, muito, e passava o tempo, passava o tempo, passava o tempo, aquele valor que eu ganhava voltava de novo para mil, ganhava e perdia, voltava, sabe, ficava naquela ladainha da nada, né? E quando você saca aquele valor, bota no seu bolso, você sente recebendo aquele dinheiro, você trata a parada de uma maneira muito mais séria, muito mais profissional, porque você está sentindo realmente o retorno vindo. Quando você não saca, você acaba apostando mais alto ali, uma partidinha aqui, outra aqui, e na hora que você vê o dinheiro, nunca para na sua mão. E o quinto e último erro, que no caso é um erro que eu considero que eu cometi muito, é o seguinte, tá? Porque eu, no meu caso, eu sigo basicamente sinais de um grupo que eu participo. Eu participo de um grupo de sinais. Eu não tenho tempo para ficar estudando, para ficar fazendo análise, então eu sigo. Então, Mas um erro que eu cometia era o seguinte, eu não tinha o hábito de seguir tá? ah, a, a, a, o que era passado dentro do grupo de sinais. Eu digo assim, né? se no grupo de sinais eles mandavam lá, é, 20, é, 20 resultados, 20 ordens para você seguir no dia, eu seguia só três, seguia só quatro. Então o que, que acontece? Esse grupo de sinal com todos os dias, não tem erro, tá? todos os dias termina sempre no green, sempre termina no verdinho, sempre termina positivo. Então eu vou te dar um exemplo, se mandam 20 sinais no dia, Tá, termina com os 15 greens, né? 15 positivo e 5 negativo, por exemplo. Então o resultado é sempre, sempre positivo. Só que é interessante você seguir todos, ou se não, a maior parte dos sinais. Porque se você seguir poucos, você pode acabar tá, pegando logo os sinais que dão red, que dão negativo. E aí às vezes você acaba terminando no, no, no vermelho no final do dia ou no final do mês. Então o que, que eu faço hoje? Hoje basicamente eu sigo todos os sinais, todos, todos, todos. Porque no final do dia sempre dá muito positivo. Tipo, e tem muito integrante do grupo, muitos alunos lá que estão tendo um, um puta de um resultado. Vai até, vai até aparecer o resultado de alguns aqui na tela pra você agora enquanto eu tô falando aqui pra você ter noção, mas é, é basicamente isso, eu acho que esse é o erro de muita gente que faz parte de alguns grupos de sinais, tá? Porque não segue todos os sinais do grupo, né, se o grupo manda 10 sinais no dia lá, se as pessoas, né, os especialistas mandam 10 sinais no dia, o cara só segue um ou dois e acaba pegando exatamente os que deram ruim, entende? Mas se ele tivesse feito todos, terminaria no positivo, então acho que isso é o principal, inclusive eu vou deixar o link desse grupo de sinal que eu faço parte aqui na descrição do vídeo, para quem quiser saber como que funciona lá, a parada, como é, quem quiser fazer parte mas é o mesmo grupo de sinal que eu participo também, beleza? Bom, mas esse aqui foram os cinco, cinco erros que eu aprendi através do Batch 365 através das apostas esportivas e coloque aqui nos comentários se você já se identificou com algum desses, desses erros, algum desses, algum desses vacilos que eu cometi também então, mais é isso, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, me segue lá no Instagram Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu!